Olá, todo mundo! Eu sou a Isa. Tem que tirar esse plastiquinho da frente? Atenção, esse vídeo pode causar risos infinitos, gargalhadas, lágrimas, vergonha alheia, dor de ouvido, cringe, pena, vontade de inscrever. por favor não faça isso, risadas, vergonha alheia de novo, entretenimento, vergonha alheia de pessoas cantando, e espero que cause também muita risada. Muito obrigada pelo apoio, e aproveitem os erros de gravação do primeiro semestre de 2021. Eu sou a Isa... <coughs> Bem dois dezão, né gente, bem anime, não sei se vocês gostam de anime, vou falar aqui, aproveitar né, a gente está nessa tela de loading infinito. Que vou bom... usar... A minha luz que eu gravo normalmente, ela queimou. Como que é feita o avião, de avião qual é a minha experiência com anime? Porque se você. Eu não sei se eu já mencionei isso em algum vídeo, mas até um tempo atrás eu não assistia anime nenhum. Bom, olha aqui. Música ser mais correta até eu começar a namorar o Mateus, eu não assistia anime nenhum, não gostava, ser preconceito. Bom... Rosa. Ai. Cara, quem fica ligando essa porra? Que raiva. E depois que eu comecei a namorar ele, ele é tipo... muito viciado em animes. E ele tentando mostrar vários, eu não queria. Eu tava relutando muito, Paula. Eu não vou assistir. Caramba! Ai, é verdade, né? Não, não, é verdade não. Que eu fico muito confusa sobre... Ai, colou mesmo a minha mãe. tô tá conseguindo até mexer no meu cabelo. Ih. <risos> até o momento que eu vi um pouquinho de Dr. Sonic com ele, e eu gostei muito de Dr. Sonic, porque ele tem uma história fácil, não é difícil de entender, <risos> Ok, jogo tem jogo. It was late because COVID was. So ah, okay, Porque, gente, quando tem um anime, pra mim a minha visão de anime era coisas difíceis de entender, sabe? Histórias complexas demais e fora da realidade demais que não dava pra entender direito. Tem o cabelo lá na minha bunda. <risos> Essa é a primeira vez que eu vejo o Covid fazendo realmente algo significativo. Nossa, eu tô impactada. Morto, tô gravando. Não precisa me responder. <risos> tô falando aqui sozinha, Matheus não me respondeu. Eu nem coloquei itens. Tá gostando do vídeo? O Matheus aqui. Então, coisa de mana dentro de uma realidade, enfim, eu não tinha visto nenhum anime completo, nem seguia antes. É a mesma Jane que é a neta da Frida. Da Frida. Isso aqui eu gostei também, eu acho que essa é a única peça da Laurel que eu olhei e falei, gostei. Ah, nem é desse... Nem é dessa extensão, gente, cancelo. Aí eu comecei a assistir Dr. Stone. Olha só, minha pai acabou de trazer isso aqui pra mim. Eu vou começar a comer no meio do vídeo porque eu tô morrendo de fome já. Aqui, ah, tá, tô aqui, aqui, Mas aqui, Ah! aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, eu gente aqui, fazer isso? cidade. cidade não, gente aqui, aqui, aqui, cidade Primeiro eu quero que você... Olha, por puti... O que aconteceu? Nossa, eu subi bastante nível esses últimos dias. Vez? Yes. Foi só um incêndio, foi um incêndio. Um incêndio. Ah! Som <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> há muito tempo aqui. Você... Derrubei Oi? Comprei uma lâmpada que é minha dang Quase derrubei. Derrubando tudo na minha vida, gente. O que, que é isso? É... Ela. É ela do novo? Ai, ai, ai. Será que minha bunda tá aparecendo? Porque eu estou sem calça. Espero que não. Vamos ver as joias cor de rosa. E vou deixar o livro. O li... Tô louca. Todos os dias. Quem esqueceu a senha? Eu esqueci minha senha. Eu esqueci. Deixa eu vi que foi o foi... Só no Chrome. Detalhe, foi só no Chrome. No Chrome. Então, assim, gente, eu não sei nem o que falar. Não sei nem o que falar, já falei muito. Eu vi história até de professora que fez todos os alunos dela. Não, acho que eu não posso nem falar sobre isso. Nada que eu tô falando aqui importa Isso vai tudo pro vídeo de erro de gravação Porque não importa nada que eu tô falando aqui Ai, gente Só tô tentando... Gente, por que, que não acaba Esse loading? Sério mesmo Acabou